Meu nome é Roberta e eu sou advogada e vou me tornar uma personal ou alguma coisa parecida. E é exatamente isso que o Business Academy fez por mim nesses últimos 90 dias. Ele trouxe um recado novo e muito acalentador para mim, que é como se eu tivesse numa festa barulhenta e entrei no paraíso. É assim que eu me sinto aqui e acho que é um lugar que eu estou definitivamente é muita paz, é muito bom.